e gerenciamento de marketing, mídia, suporte financeiro e organização administrativa. E o melhor de tudo, você paga de acordo com os resultados da sua empresa. O sucesso da sua empresa depende de você. E a Bozeres Business está aqui para te ajudar. Ligue já, 978-886-0396. 978-886-0396. Estamos de volta aqui no programa Negócio Fechado. Para você que nos acompanha, muito bom dia. Seja bem-vindo. coisa boa, tamo junto e misturado pra você que tá ligado com a gente aqui no programa Negócio Fechado, mais uma vez aquele abraço do tamanho do planeta seja bem-vindo, vamos que vamos em produção deixa eu acionar aqui o nosso amigo Rogério Tobias pra gente poder conversar nessa manhã bater um papo é... alô Rogerão, alô professor chega junto pra cá vamos junto conversar, trocar uma ideia tem muita coisa bacana pra gente poder conversar aqui hoje e tenho certeza absoluta que você que tá acompanhando aí o programa vai gostar demais, viu? Uh, deixa eu colocar ele aqui na tela, produção, coloca ele aí na tela pra gente poder trocar essa ideia e conversar E ele que tava, como diz o outro aí, tava soltinho, soltinho aí no programa da última sexta-feira, rapaz né? O negócio tava, deram uma guinada aí, no, no, no, no, no, arrumou lá o cenário, gostei demais, hein? Chega para cá, meu queridão Rogério Tobias, como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia, freeley Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Prazer Deu falar uma... com vocês. Deu uma ajeitada no cenário. Tá todo, todo, hein, ô, professor. Vamos junto aí, né? Foi muito bacana. Pra fazer uma coisa bacaninha, porque os nossos ouvintes merecem, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Gostei muito, viu? Bacana demais. Acho que é, já deu certo, né? Muito legal mesmo. Teve aí mais de 1.500 visualizações, Bom um negócio assim, muito bacana mesmo. Então, parabéns aí, siga firme, as coisas vão chegando aí no eixo, né? Então, parabéns mesmo, muito bacana. Diferenciado o programa e você pode acompanhar amanhã a partir do meio-dia, não é? Exatamente. Então, amanhã, a partir do meio-dia, você pode conferir um pouco do programa, interagir com ele, enfim. tá muito legal mesmo. Né? Então, vários assuntos. E, inclusive, você pode conversar com ele, depois você pode chamar ele para um, um bate-papo, pode pedir ajuda para a sua empresa. Então, não tem essa não, né? Consultoria, é, até mentoria também, se precisar, ô, ô, ô, Rogério? Exatamente, também, né? Estamos juntos aí com mentoria, a parte de consultoria, de uhum. orientação para pessoas que estão passando para os filhos aí, a empresa, todo tipo de, de participação aí na área de empresa, né? E empreendedorismo também, né? Uhum. E esse, esses elogios vindos de vocês são muito mais especiais. Não, eu estou falando eu tô falando aqui não é da boca para fora, não. Eu fiquei ouvindo, curti mesmo o programa, fui lá acompanhando o pessoal participando, então, assim, muito legal mesmo. É... E já deu mais do que certo, né? Muito bacana, é um, é um assunto que não é abordado e você esse diferencial chega para somar nessa comunidade brasileira. Muito bacana mesmo, Jairão, Tá aí parabéns. Muito obrigado, só tem agradecer. E segue firme aí, né? como diz o outro, Vai dar, as coisas só vão melhorar, se Deus quiser. Deus quiser. E vamos lá, vamos, vamos, tro, vamos trocando uma ideia aqui no programa hoje, né? Como, como é que eu posso dizer, você separou um assunto aqui para a gente poder uh, conversar no programa de hoje, você que está acompanhando aí, o tema de hoje é o comportamento do consumidor é o tema proposto para hoje, que é um tema assim, né? Como é que eu vou dizer? O comportamento do cliente, vamos dizer assim, né? Vamos lá, eu já quero começar perguntando a você o seguinte, se o marketing, o que o marketing né, entende como sendo o comportamento do consumidor? Que comportamento é esse? É todo o comportamento da pessoa? O que, que é isso esmiuçado, né? Tá bem, é, é, o, é o marketing... É uma das coisas fundamentais do hum. marketing, além de vendas, além de outros aspectos, da propaganda, da publicidade, uma outra coisa que preocupa muito é ao marketing, às empresas, e ao marketing das empresas, é essa questão de por que, que o cliente compra. Hum. Como que o cliente compra? Que tipo de, de incentivo ou que tipo de necessidade, Freely, leva as pessoas a quererem comprar ou a quererem comprar de uma ou de outra forma? Né? Então, aquela coisa, né? é... o que, que leva efetivamente as pessoas a saírem de casa ou abrirem o seu notebook, ou o seu PC ou o seu celular e tomarem uma iniciativa ou não de comprar um produto A ou um produto B? Quer dizer, se você, se a empresa não conhece o porquê que as pessoas compram ela vai ficar à deriva, tentando oferecer uma coisa ali, uma propaganda lá, Sim. uma oferta de preço aqui, e muitas vezes não é isso que atinge o cliente. Hum, entendi. Faz sentido isso aí, hein? Faz todo sentido possível, né? É, conhecer bem o cliente para saber o que vai oferecer para ele, né? Bacana. Agora, quais são os principais fatores que interferem aí nesse comportamento das pessoas em relação às suas compras, né? Que você mencionou aí. O que que move uma pessoa a acordar hoje, por exemplo, nessa manhã, e ir... É, hoje eu vou em tal lugar comprar tal coisa, ou eu preciso daquilo ou daquilo outro, né? Como é que... Explica aí um pouco pra gente. Friller e ouvinte. olha que coisa interessante. Tem aspectos psicológicos envolvidos nisso, sociológicos, sociais, Onde? econômicos, psicológicos, quer dizer, tudo isso... Pode interferir uh, para que as pessoas gostem do seu produto ou da sua empresa, ou não gostem tanto, ou chame é, fortemente a atenção. Você vê o caso da Apple, né? Você vê filas de pessoas... É, sei lá, dois dias antes de, de, de abrir a loja é. para poder vender ou é. lançar um produto em fila, gente dormindo, quer dizer, são normalmente, aí vem aquela coisa do comportamento, normalmente são jovens, uhum. são clientes que gostam de produtos inovadores, você raramente vai ver pessoas mais velhas, vai ver pessoas conservadoras naquele, naquela fila, por exemplo. Uhum. Então é um caso real. Mas, por outro lado, um supermercado grande, tradicional, se você for lá numa quarta-feira à tarde, você vai ver lá o vovô com os seus netinhos Sim. fazendo as suas compras, tranquilamente, uma musiquinha mais leve. Então, por que, que as pessoas compram? Que tipo de oferta, que tipo de ambiente a empresa vai, vai, vai criar, não é, Para que as pessoas queiram o seu produto. Então, você tem aí vários papéis, ó. Você tem um papel pessoal, a cultura da pessoa, olha aqui uma coisa interessante, os medos que as pessoas têm, que levam as pessoas a comprarem um produto ou não comprarem um produto. No caso da pandemia, por exemplo, várias pessoas correram aos supermercados, às farmácias, às lojas, para comprarem produtos que eles nem sabiam se senhor precisar, mas <risos> na dúvida... <risos> Na cor da doida compra, né? Compraram tudo: papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, sabão de mão, pela, acabou sabão. tudo. Tudo isso, então quer dizer, aí nós precisamos entender o que, que leva as pessoas a comprarem. Então, quais datas as pessoas compram e por que elas compram em determinadas datas? Por que, é que as lojas é, ficam cheias num determinado horário e mais vazias em outros horários? Por que, é que tem é, bares? Que você entra num bar, por exemplo, você vai ver lá que tem um perfil de cliente muito, muito parecido. As pessoas normalmente são de uma mesma idade, de uma mesma classe social, ou estão dispostas a gastar um determinado valor. Então a empresa, sabendo disso, ela estudando esse comportamento do, do consumidor, ela vai poder oferecer aquilo que esse consumidor quer. Não fica aquela coisa, não vai dar valsa, eu vendo o que eu tiver aqui, os clientes... Não, eu preciso identificar o seguinte, quem eu quero atender? Qual é o comportamento que leva essas pessoas a quererem um produto A ou B ou C? Então eu vou me adaptar a esse comportamento, né? Então, outra coisa que está pesando muito hoje com a internet... É a questão de eu ligar para você e falar, Freely, é, senhores ouvintes, me falem aí, aquele computador é bom? Você tem gostado? Quer dizer, hoje em dia as empresas não são mais donas do mercado. Hum. Hoje, para eu te oferecer alguma coisa, eu tenho que saber que você, antes de comprar, o seu comportamento vai ser qual? Vai ser é, entrar na internet, Sim. conversar com seus parentes, seus amigos, falar, e aí, você gostou daquele produto, daquela marca, daquele modelo? Hoje em dia está nesse nível, né? Você... O cliente entra no meu ponto de venda, ele já sabe o que, que ele quer. Então, os meus, uh, os meus vendedores, a minha empresa, já tem que estar preparada para um cliente muito mais confiante, muito mais bem informado, né? Entendi. É bem interessante isso aí que você está dizendo. Agora, por que, que as empresas precisam é, como é que eu posso dizer, monitorar tanto assim esse comportamento dos clientes? Eles mudam assim tanto, vamos dizer? Eles estão sempre mudando, né? Por que É negócio? isso mesmo. É isso mesmo. O, os clientes hoje mudam o seu comportamento de um momento pro, para o outro, né? Nessa época de nós temos aí de o um cliente totalmente ligado a, ao mundo digital, uhum. aos clientes muito mais bem informados e outra coisa, nós temos aí a geração Y. Né, que são esses jovens que já nasceram com o um computador na mão é, é. é diferente do meu avô ou até de mim mesmo, né ah, que sou da geração baby boomers com geração X, <risos> que são aquela geração dos anos 60, 70, sem querer falar a minha idade mas então <risos> <risos> <risos> Esse, esses meninos vamos chamar assim, esses respeitosamente esses meninos, uhum. eles quando vão comprar alguma coisa eles já tem um histórico, eles já tem um conhecimento muito mais profundo do que eu do que uma pessoa mais velha do que eu, porque eu chego, compro, ainda dependo muito da, da opinião da empresa, da, da, da marca e tudo. Essa turma mais jovem e, e, é, está muito mais bem preparada. E ela, do mesmo jeito que está apaixonada pelo seu produto, ela não quer o seu produto, mas ela quer um outro. Então eu preciso, a empresa precisa estar muito mais, Freely e ouvintes, ligada nessas mudanças. Porque se ela der um, uma piscada de olho, aos clientes já estão no concorrente já estão procurando um produto que ela ainda não tem. Então, quer dizer, eu não posso mais ter hoje grandes, grandes estoques. Eu preciso estar com sistemas mais modernos de, de, de ter à disposição os produtos que as pessoas efetivamente querem. O que o cliente quer hoje, pode ser que ele não queira amanhã. Então, temos que ficar muito mais ligados As empresas fiquem de olho nesses comportamentos. Então, você acha que... Com... A tecnologia, ela tem, como é que eu posso dizer, interferido aí na forma de compra das pessoas, mas é, diga aí como, que... você falou um pouco aí a respeito, mas de que forma essa tecnologia, ela tem é, influenciado nisso? Olha, boa pergunta. Nós estamos vivendo agora, já entrando né, na chamada internet das coisas então hoje você chega em casa, aperta dependendo, principalmente nos Estados Unidos obviamente, você chega em casa as luzes já acendem, as Sim. câmeras já se, já se ligam e pessoas aqui no Brasil eu tenho um filho que mora em Houston eu sei a hora que ele entra e sai aí nos Estados Unidos, de casa. Quer dizer, sem querer ser um pai muito rigoroso. Ele é casado já. Mas é uma questão de... Nós combinamos, uma questão de segurança. Então, quer dizer, hoje as pessoas estão envolvidas no mundo digital. Então, eu, o que hoje, para mim, eu não sabia, eu, eu como um, um, um jovem, por exemplo, que não sabia que tinha um determinado produto, já sei que tem e já quero comprar. No mesmo momento que eu acabei de colocar um produto mais antigo para vender, ele não vende mais. Então, as empresas têm que estar de olho. O que está acontecendo? Então, essa internet das coisas interfere muito. E essa turma que está chegando... Essa turma, os menininhos que estão chegando aí de 8, 10 anos, né? Eu não sei quantos anos o seu filho tem, ele deve ser menorzinho. O meu? Eu tenho quatro. Qual deles? Eu tenho um de um, Todos. de é, três. Os e, três adolescentes, é, você tem? Um de quatro, de seis e outra, a outra de 12. 14, é, então, perdão, já tá com 15 já, que 12, eu tô sonhando. olha... Se você observar, os meninos de 15 estão muito mais rápidos na troca de, de comportamento, na sua forma de desejar as coisas, e muito mais bem informados até do que a gente. Porque há uma inovação de ensino, há uma inovação de, de capacidade de percepção das coisas. Então as empresas precisam correr e precisam se adiantar e se preparar para receber essa nova turma que está chegando como consumidores uhum. e que estão aí com um grau de exigência muito maior. E a tecnologia, ela é fundamental. Hoje nós temos aí, nós temos aí todo tipo, nós temos aí todo tipo, só desligar aqui porque uhum. me, me, me atrapalhou. Temos aí todo tipo, todo tipo de de tecnologia, todo tipo de informação, hoje você anda com o celular na mão, como o meu que tocou aqui agora. Então, quer dizer, o tempo inteiro as, as pessoas estão muito mais ligadas. Há ah, 20 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, não havia mais esse é, ainda essa rapidez. As empresas é, ofereciam um produto, as pessoas achavam que era bom porque ofereceram, e aí ela ia comprar. Hoje não, hoje a propaganda, a publicidade, tudo isso tem que ser extremamente, muito, é, extremamente ligado a essa nova realidade, extremamente ligado a essas novas expectativas dos clientes. Agora na sua opinião... Ah, diga, pode falar... Não, não falei. Não pode, pode, pode. Ah tá. É, na sua opinião, o que, que o empreendedor precisa fazer para entender o seu público e como é que eu posso dizer acabar obtendo um, um sucesso, né? Ter sucesso nesse relacionamento. Tem alguns passos, algum guia que a pessoa precisa precisa pode trilhar um caminho já trilhado, alguma coisa nesse sentido? Eu vou falar aqui uma coisa bem fácil, que é uma relação. Fica mais fácil para o empreendedor uhum. de coisas que ele precisa saber e que não são complicadas, não. A gente fala assim, nossa, então tem que contratar uma empresa para fazer estudos. Mas tem alguma coisa mais interessante, veja. O que, que o cliente pensa? Então, eu sou o um empreendedor, vou sentar com você, vamos abrir o um empreendimento. O que, que o cliente pensa? É aquilo que eu acabei de falar, né? Olha, o cliente hoje é o mesmo de antes. O cliente hoje se, se convence com uma propaganda, com uma placa. Não, o consumidor hoje, mesmo os consumidores que já foram consumidores considerados antigos, hoje estão muito mais ligados. Né? A minha sogra de 86 anos já trabalha na, com computador, com compras, naturalmente, é? Né? Então imagine aí nos Estados Unidos, imagine as pessoas. Então outra coisa, o que, é que ele pensa? O que, é que ele vê? Então é, nem sempre aquilo que eu mostro, olha que coisa interessante, é aquilo que a pessoa vê. A Boa. pessoa vê o que ela quer ver, o que ela quer ver, Boa. e não o que eu mostro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sair do meu lugar de dono de empresa, de empreendedor, me colocar no lugar do cliente e falar o que é que eu estou vendo na minha própria empresa. E aí eu vou mudar e vou adaptar o meu produto, o meu serviço, a minha forma de atendimento ao cliente, de acordo com aquilo que eu percebi junto aos clientes. Eu vou para junto deles e faço perguntas para eles também, o que, é que você está achando, qual a sua expectativa, outra coisa, o que, é que ele ouve. Né? O que eu falo também, o que, o que o meu vendedor fala, o que eu coloco na mídia, nem, não necessariamente é aquilo que as pessoas percebem. Você fala uma coisa, elas percebem outra. Então, esse é um cuidado que o empreendedor precisa ter. É, o que, que o cliente está fazendo? Como é que é a vida do cliente? Agora, na pandemia, por exemplo, como é que está a vida dos clientes? Ah, é, eu estava vendo um estudo sobre os deliveries. Os deliveries hoje cresceram de uma maneira... Absurdamente grande, né? cresceram bastante, e é uma, uma no, um novo, virou um mercado forte e novo Sim. que ninguém esperava. Foi um susto que veio pela As, as universidades também tiveram que, que procurar novas tecnologias que ninguém esperava. Então, as empresas, os empreendedores, ao oferecerem alguma coisa, têm que se colocar no lugar do cliente e ver como ele pensa, o que, que ele vê, o que, que ele faz. Uma outra coisa interessante: quais são as frustrações desses clientes? O que que deixa esses clientes chateados? O que que esses clientes me... Por que, que esses clientes me procuram, Freely? E uh, o que, que eles querem uh, melhorar quando eles procuram o meu produto? Aliás, o meu produto ou o meu serviço vai fazer o que em benefício daquele cliente? Isso é uma forma nova de da gente enxergar hoje o mercado. Senhoras e senhores, Rogério Tobias aqui com a gente. Uh, Rogerão, deixa a frase da semana aí pra gente. Capricha! Vamos lá. A frase da semana é totalmente voltada para o marketing e ela é do chamado pai do marketing, que é do Peter Drucker. Ele fala uma coisa que todo mundo vai concordar comigo, quer ver? Ah. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem, mas tão bem, que o produto se venda sozinho. Opa, concordo plenamente. Concordo. Muito bom. Não é lá. verdade? <risos> Muito bom. Repete aí pra gente. O objetivo do marketing é conhecer tão bem o cliente, mas tão bem o cliente, que o produto passe a se vender sozinho. Caramba! Deixa com a pulga atrás da orelha, né? Deixa com a pulga atrás da orelha. Rapaz. Então se você está tendo dificuldade de vender, vai lá rever o seu marketing, vai lá rever o comportamento do seu cliente. O que você está deixando de observar no seu cliente que está dificultando a sua venda? que está dificultando a tomada de decisão dele pelo seu produto. A ideia é por aí. Senhoras e senhores, Rogério Tobias aqui com a gente. Rogerão, obrigado pela participação aqui no programa. Tamo junto e misturado. É sempre um prazer e enriquece bastante o nosso programa. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Um ótimo programa para você amanhã também. Qual que é o assunto de amanhã? Qual que é a pauta de amanhã? Ama... É, amanhã nós vamos falar um pouco, um pouco sobre essa questão aí da segmentação, que nós até já comentamos aqui, vamos aprofundar um pouco na questão da segmentação e nas novas é, prioridades que as empresas terão pós-pandemia. Algumas coisas que as empresas precisarão fazer, mudar, melhorar, né? deixar para trás costumes, alguns costumes antigos, porque eles não estarão mais sendo exigidos pelos clientes. Olha que coisa impressionante. Legal, então nós vamos gostei, dar hein? algumas dicas nesse sentido. E eu vou estar de ouvido em pé, pode ter certeza, viu? Vou estar lá escutando. Obrigado, é um prazer, é uma honra para mim. Tamo junto, Rogerão, obrigado pelo carinho. Então até amanhã. O programa, né, vai estar ao ar amanhã. Você que tá acompanhando aí não perca, né? A partir das do meio do meio-dia, é isso, né? Meio-dia. Meio dia, horário de bosta Então não perca o programa aí do Rogério Tobias, sensacional, eu particularmente sou fã, escuto mesmo aprendo todos os dias, gosto muito e indico a você que está acompanhando uma ótima quinta-feira meu queridão, obrigado tudo de bom para você e para os nossos ouvintes Ei, coisa boa, e eu encerro aqui o programa Negócio Fechado, muito obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto e misturado na sequência tem Rogério uh. Tem uh, o Eduardo Oliveira chegando com o programa central da manhã. Uh, por favor, baixe o nosso aplicativo para você poder acompanhar. Beleza? Então é isso, produção. Obrigado vocês pelo carinho, obrigado por tudo. Tamo junto e misturado. Eu volto amanhã com mais uma edição do programa Negócio Fechado. Beijo no coração. Agradeço os nossos patrocinadores. Nivaldo Guedes Imóveis, Doutora Hanna Crispin, uh, Magui Toyota, uh, Bozete Business, todos esses parceiros que fazem uma grande diferença. Tamo junto! ...do Twitter, que classificou a quarta-feira como um dia nada bom.